E também, acho que principalmente, né, Cristine, não se entregar ao negativismo. E aí, assim, não é que a gente vai iludir, o mundo é perfeito, tudo são flores, tudo é uma maravilha. Mas existe a pessoa se entregar àquela, àquele sofrimento eterno. Remoer aquela sensação ruim, só enxergar o que tem de ruim e isso paralisa também a pessoa, né, Cristina? Isso, gente, por isso que a gente tem que pensar assim, porque a escolha é nossa. O fato, gente, ele vai acontecer, isso é a vida, né? Ele não vai sair de acordo com o que a gente gostaria, então a vida é justamente isso. Agora, a gente escolhe como interpretar e como agir. Então, aí que é o ponto principal, tá? É a gente fazer essa escolha, assim. E a partir disso, a, a, a nossa interpretação, ela está muito associada a essas questões. Então, eu posso, por exemplo, né, passar por uma situação, né? Nossa, é, aconteceu alguma coisa comigo ali, sei lá, sofri um acidente. Falei, graças a Deus que não aconteceu nada comigo, né? Tive soja e tudo mais. Como eu posso pensar? Tudo acontece comigo, tá vendo outra coisa que deu errado. Então, eu posso ter essa interpretação. Não tem nada a ver com uma tá? Porque isso não vai mudar. No final das contas, o que muda é a interpretação e a nossa sensação de bem-estar. Então, eu, se eu ficar sempre num, num coisa negativo, a tendência é eu já começar a achar que tudo vai acontecer comigo. E eu me coloco em situações de risco. Você percebe? Às vezes o povo brinca muito do atrair, né? Coisa negativa. Sim. Mas, às vezes, o atrair, gente, não é nenhuma questão para... Paranormal. Colocar, <risos> normal, não. É porque você vai se colocando em situações de risco. Ah, tudo dá errado pra mim mesmo? Então, nem vou naquela palestra lá. Nem vou naquele lugar assim, assim, assado. Já que tudo dá errado mesmo, vou conseguir me mesmo Aí você começa a inibir e, e fechar situações que poderiam naquele lugar ter uma mudança, conhecer outras pessoas, fazer uma rede de relacionamento e hoje a gente não adianta a gente ficar reclamando. lembra que a gente fez até uma matéria sobre Sim. isso, né? Ah, não, é reclamar, é normal. Então, não é. Porque se a gente reclama uma vez, até que vai. E duas vezes, já quer dizer que você não mudou a sua vida em função daquilo. Cheguei em casa, meu, meu chuveiro estragou. Eu ficar reclamando, não, meu chuveiro estragou. Vou tomar banho de lá de novo. Não, no outro dia. Ah, não acredito. Que raio meu chuveiro. Eu vou uma vez. Não, estragou comigo, tá? Beleza. No outro dia eu já vou trocar. Eu vou me virar do meu jeito. A vida é minha. E não colocar, ficar colocando a culpa nas outras coisas, né? Mas por quê? chuveiro ruim. A gente, faz parte da vida, né? A vida nós vamos fazer constantemente. É, organizar situações. Aí que entra aquela sensação que você falou, Michelle. Eu acho que às vezes as pessoas entendem, controlam, acham que controlam né, a vida e vão com uma expectativa muito grande sobre as coisas que a gente não sabe, gente. Amanhã pode acontecer alguma situação. Talvez até pela questão da infância, tá? Porque na infância, como os pais fazem tudo e blindam pra gente, a gente entende encontro um mundo que não existe, né? Verdade. Só oh, vou lá, bonitinha, almoço, tá horário, vou pra escola. Mas pra isso os pais tiveram que mexer trem demais. E às vezes a gente na infância não vê. No momento que eu entro num relacionamento com outro, já depende 50% de mim, já 50% do outro. Eu já perdi aí metade da, da possibilidade de funcionar. E quando a gente tem filho, gente, acho que defende os 25% da gente, o resto é tudo do acaso do filho, do contexto... <risos> uma vez eu tava até brincando, eu cheguei em casa eu, no, que delícia, eu trabalhei demais amanhã eu vou descansar e tal de noite a Luísa teve uma infecção urinária Nossa. <risos> aí eu olhei e falei assim, vai Cristina, vai achando que você consegue coordenar algo. coisa, eu achei até engraçado aí eu falei assim, oh, gente, a gente não sabe nada mesmo né? Verdade. Já reestrutura todo dia, mas aí que tá a gente, aí que a gente tem que entender né isso é a vida a vida não tem controle, a gente não sabe a gente pode ir com fé lá, com, com Vontade positiva, né? Tipo, de organizar as coisas, entendendo que vem, a gente resolve, deixa vir. O que eu vejo que tá trazendo um cansaço muito grande para as pessoas, Michele, é a especulação. E se isso der errado? E se amanhã não der certo isso? E se não puder fazer tal coisa? A especulação traz muito mais sofrimento e às vezes antecipado. Verdade. A gente se preocupa com coisas que não vão acontecer, e aí você gasta energia e já, já sai de casa nervoso. Então, vamos pensar. O que diferencia a gente mesmo é o raciocínio e a consciência. A gente parar para pensar sobre as coisas, entender que os outros têm defeitos, que a gente tem, às vezes a gente está chato. E, gente, outra coisa, graças a Deus que quando a gente está chato o povo se afasta. Porque para a gente aprender mesmo, num sentido positivo, que quando a gente está bem... As pessoas se aproximam da gente, é assim que funciona, né? Porque é nosso assunto, a, a, a, a gente, né? Você vai dar ideias para o outro, você conversa, você fala, não, adicionou. Agora, pé, ficar perto de alguém que está reclamando o tempo inteiro da vida e que... Porque a reclamação tira energia de você resolver, tá? Dizem que, é isso, é quem, ponto. que quem reclama, na verdade, não quer a solução, né? Ela quer um cúmplice para ficar ali remoendo aquilo o resto da vida, não é assim... Como você citou, Michelle, meu chuveiro estragou. O que é que eu faço? Olha, eu tenho aqui o, o telefone da pessoa que conserta. Ah, ah, ótimo, pronto, beleza, resolveu. Ah, não, mas não sei o que, não. E a pessoa vai perdendo tempo nessa remoer, nessa reclamação, uhum. e o que ela poderia fazer de prático e útil para somar naquele dia, parece que vai ficando para trás, né, Christine? Vai, porque ela vai gastando energia, ela tem prazer às vezes em reclamar e ficar naquela posição de vítima. Muito cuidado, gente, pra gente não ficar na posição de vítima, porque não é legal, a Coitadinho, gente não constrói né? nada, né? A Sim. gente só fica naquela linha de a culpa é sempre de outro. E se a gente quiser colocar a culpa nos outros, é fácil assim, demais, né? Sempre vão ter situações que as outras pessoas estão envolvidas. Verdade. Só que aí você vai parar de crescer. Porque você está né, tacando pedra em cada cão que late lá e não está indo para o seu objetivo. Então esse é o ponto principal Parar, organiza Seu dia de forma que você tenha prazer Não fica só no dever As pessoas estão se perdendo muito Só no dever, né? Só em trabalhar Ir pra casa, cuidar de filho Tem, É interessante, a gente precisa Planejar a vida no fim de dia Que dia que eu vou fazer um exercício né? Porque aí vai melhorar fisiologicamente Algumas questões Que dia que eu vou sair com meus amigos para conversar Tudo que não envolve nem dinheiro, tá gente? Sim. Porque às vezes o povo põe desculpa no dinheiro, tá? Sim. Sim. Vai na praça, senta ali e conversa com amigos, isso já te distrai. Portanto, a gente vê que faz uma diferença muito grande. A rede de relacionamentos faz uma diferença muito grande. Então, busca prazer para você, liga situações a memórias afetivas, né? Quando eu era criança eu fazia isso, eu adorava. Uma corrida, às vezes, traz uma sensação positiva, né? Porque se faz referência à infância e ainda produz, é, fisiologicamente, substâncias que trazem, trazem felicidade. Então, tem que conversar com os amigos. Então, isso tudo... Traz, faz muita diferença na vida. Pra gente se, se tornar melhores e automaticamente é, vai tornar melhor a relação com as outras pessoas, né? Vai fazendo com que a vida flua da forma que, que tem que ser. E é até um exercício, Cristine, você falou também a respeito da infância. Tem gente também que às vezes vem com vícios, né? Tem aquela pessoa que... Né? Ah, eu acordava, só tomava um, um leite com chocolate, Isso. ia para escola, chegava, tava tudo resolvido. Tem gente que cresceu num ambiente onde pais e mães reclamavam muito, pesavam muito, Sim. só conversava de fulano que morreu, não sei o que que deu errado, Uma fulano que quebrou. Negativa, né? É, e aí a gente, voltando, a gente nem tá falando dessa questão holística. Sim. É do dia a dia mesmo, Mas e a pessoa... Tá fazendo esse tipo de situação, Sim. Vida, né? Sim. É, fala, é pensamento, é energia. E assim. aí... Uhum. Propôs esse exercício Sim. mesmo, como você bem citou, de que a cada dia meio que. Opa! Olha eu dando a escorregada aqui. Isso, e aí, Michelle, ficar atento mesmo a como a gente tem se mostrado, como está nosso humor, né? Então, assim, porque às vezes a gente joga para o outro. Cuidado, gente, vamos ficar sempre atentos. Quando a gente está vendo nossa vida começou a paralisar de alguma forma, a gente tem que pensar, no, principalmente, é, o que, que eu estou fazendo para a minha vida ir para frente e para minha vida ficar no lugar que ela está. Se eu estou nervoso, a questão é minha, não é do outro, tá? Eu não estou conseguindo me organizar. Crise é tudo aquilo que funcionou até ontem, não funciona mais hoje. Então, eu tenho que dar um passinho para trás falar assim, ó, não está legal. Quando que estava legal? Ah, quando eu saí com meus amigos, quando eu fazia isso e tal. Beleza. Meu tempo desorganizou. Muita coisa, muito trabalho, pouco retorno. Como que eu posso arrumar um lazer mais baratinho? Vamos pensar assim. Vamos fazer assim. assim. Você precisa, a, gente, a gente precisa pensar. E a gente precisa trazer de forma prática. Então, porque senão a gente vai cair nisso. Na hora que a gente vê, a pessoa tá naquela linha de remoção ali, super negativa, sem ver. E aí começa a ficar sozinha, porque as pessoas não ficam perto, não atendem telefone. É o famoso né? espanta rodinha. O espanta rodinha, é o espalha rodinha ali. <risos> Mas é verdade, e que bom, porque faz talvez a gente falar assim, é realmente, eu tô meio chato aqui, eu não tô me aguentando mesmo, não. O que, que eu preciso fazer? Deixa eu melhorar a minha energia aqui, né, no sentido de a como que eu tô aparecendo, demonstrando para o outro e como que eu tô me sentindo, porque a minha vida depende de mim. Sim. Eu estou numa relação ruim, eu tô num emprego ruim, eu construir para eu sair daqui ir para alguma coisa melhor. Não tem sorte, não tem azar, não tem nada disso. Tem coordenar a vida. E para isso a gente precisa fazer esse, essa ponderação. A gente precisa sentar e analisar. Não é não que são sem empurrar a vida com o barriga, na hora que você vê deu 30 anos ali, você já passou. E você não tá vendo como sua vida Sim. caminhou não, tá? Sim. Você percebe que às vezes você não contribuiu com nada do que você efetivamente gostaria, né? É isso mesmo. E, e, aí, e aí a gente atrai pessoas também que estão nessa linha. Porque vamos pensar, gente, as pessoas que estão... É andar com as pessoas melhores do que, a, do que gente, a gente, né? Se começar a andar com uma pessoa que está reclamando o tempo inteiro, o que, que a gente faz? Reclama o dobro. Reclama e fala assim, nem não vou sair, não. A pessoa está reclamando o tempo inteiro, estou meio cansado e tal. E a gente começa a, a ter essa percepção e se afastar. ...como o outro faz com a gente também. Então, é, é, tolerância, compaixão, entender que os outros estão passando dificuldade também... Né? Porque senão você fica naquela, ah, a pessoa fez isso, fez aquilo, tá, mas como que eu poderia ajudar? O que, que a pessoa será que está passando? Porque as Sim. pessoas não sabem o que, que o outro está passando, né? Então, às vezes, se a pessoa, você viu que ela teve uma mudança de comportamento, às vezes ela fala, ô oh, fulano, eu tenho te sentido mais triste, mais ansioso, como que eu posso te ajudar? Até porque aí é uma forma de, de dar o clique. Às vezes a pessoa fala, não, eu não vi não. Porque às vezes a gente está dentro daquela situação Sim. e não vê. E não enxerga, né? Isso, Sim. e aí, aí a pessoa talvez, ela, opa, é mesmo. E chama para coisas positivas. Se organiza nesse sentido, né? Isso é muito importante. Está aberto também para quando essa pessoa vem dar um toque e fala assim: oi, preste atenção nisso aqui. Saber ouvir também é sempre muito importante. Ouvir a si mesmo, ouvir quem é querido também para você. E Isso, porque às vezes a pessoa vai falar com a gente: nox, gente, está meio assim, né? Aí às vezes a pessoa vai ouvir para responder, né? Ela vai: não, eu sei que está. Não, mas ao invés de você virar e falar assim, deixa eu pensar... Se ela está me falando isso, faz sentido para mim? Faz, ultimamente eu tenho ficado meio assim mesmo... Deixa eu dar uma melhorada isso aqui... Como que eu posso organizar isso na prática... Eu estou bem comigo mesma, o que, que é a minha dificuldade aqui? Por que, que eu estou me sentindo assim? Deixa eu mudar o que está que acontecendo comigo aqui, né? Deixa eu dar uma. ir para outro caminho aí, porque Sim. esse caminho não está legal. Então é interessante isso mesmo, né, ô Michele? Nesse sentido que você falou mesmo. Ligar o alerta aí, tá? E não quer dizer aquilo que a gente falou. Não, ah, eu, eu falo na cara, eu sou.. Transparente, não, vamos pensar que é comunicação não agressiva, eu posso falar o que eu quiser de maneira tranquila, Sim. e não no sentido de atacar, tá? Você não precisa agredir o outro para você ser uma pessoa sincera e verdadeira, né? Isso. Ser sincero e verdadeiro não é ser agressivo, uhum. não é ser uma pessoa antipática, uhum. né? Ríspida também... É. E sensação de bem-estar, Michelle, não é uma sensação de. Ah, igual você falou, né? As a pessoas entendem, né? Nossa, eu, eu não sou alienado e tudo mais. Não. Tanto que eu adoro, eu vou falar para vocês todo dia que precisa assistir. Por favor. Que ele é em busca do bem-estar que tem até no Netflix Na Netflix. Lá muito interessante, porque mostra justamente uma pessoa que ela consegue fazer essa reestruturação constante de sensação de bem-estar. Então, a gente, isso é interessante. assiste uma live, assiste uma série, um documentário, assistem coisas que vão acrescentar na sua vida, que você fala assim, ó, tô meio estressado, tô meio assim, o que que eu posso assistir? Porque, gente, é de dentro para fora e de fora para dentro. Se eu assisto uma coisa que é legal, a pessoa me dá fala, Nossa, é mesmo, olha que legal isso aqui Não tinha pensado nessa via Porque às vezes a nossa visão fica muito limitada sim, né? Sim. É, porque a gente associa com as dificuldades E você fecha naquilo Você já está com dificuldade, aconteceu alguma é. coisa não muito boa E você ainda vai ficar assistindo é, é, Notícia policial Acabou não dá Você não, não consegue mover mais nenhuma palha é. Aí você vai entrando só naquele ciclo negativo sim. De interpretação de vida Se você começa a assistir coisas positivas é, Coisas que fazem sentido para você dentro da sua questão espiritual, psicológica, de, de evolução Aí é muito interessante, porque você já começa a falar Opa, deixa eu sair desse lugar aqui, que isso aqui não tá legal não Perfeito. E agora, gente, Instagram, é, a gente tem né documentário, a gente tem muita coisa legal para a gente assistir aí Entre eles, o Instagram, Cristine Strasburger, Sim. psicóloga isso, maravilhosa Esguerma. sempre Cristine, obrigada, de verdade. Deixa, por favor, o telefone do consultório, é possível. E isso é 32218343 321-8343. Cidinha tá por lá. Cidinha tá por lá. Sempre Adoro. lá firme e forte. Beijo pra ela ou Instagram, Cristine Strasburger, psicóloga. Isso. Obrigada. Obrigada. gente até Christine. daqui 15 dias e vamos tentar fazer esse exercício, Sim. tá? Antes de dormir ali ou na hora que a gente acorda. Se a vida, o dia tá ruim, vamos mudar esse dia. Eu quero fazer diferente aqui. Eu não quero continuar com um dia assim. Sai, toma um sorvete no meio da tarde. De noite, fala assim: não, deixa eu chamar uma amiga minha para dar uma conversada com ela. Espareceu um pouquinho. Né? Muda, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, não, meu dia tá péssimo. Eu vou entrar, deitar e dormir, porque vai ficar péssimo o dia todo." Não, a gente pode mudar essa sorte aí Boa Depende da gente e da nossa atitude Adorei, obrigada mais uma obrigada, vez Obrigada, Sim. gente, até tchau. daqui 15 dias Até, tchau, tchau.